Fala galera, aqui quem fala é o bombits começando mais um vídeo no canal e hoje estamos voltando com a série testando do Daos o segundo vídeo da série essa série é muito importante para quem está começando, para os novatos, para quem quer conhecer programas novos para quem quer trocar de programa, seja lá qual for o seu propósito, fazer beat, gravar música, fazer vinheta seja o fazer remix, ou fazer set de DJ, seja lá o que for estamos aqui e vamos testar o Reaper hoje Galera, eu conheci o Reaper na minha faculdade, eu faço faculdade de produção fonográfica, eu estou quase me formando. E eu conheci o Reaper em algumas aulas lá, a gente usava bastante no começo, vários professores indicaram. E eu acho uma, um, um programa muito bom para quem está começando. Por quê? Vamos abrir aqui o site da Reaper. Se você quer entrar aí no site do Reaper, você digita no seu navegador reaper.fm. Vou deixar o link aí fixado nos comentários para você estar tá indo diretamente no site. E tem aqui falando do Reaper, VST, várias coisas. É, e vamos aqui, ó Download Reaper. Porque eu acho que é bom para quem tá começando. Olha aqui, Download and Evaluate Reaper for, for Free. Baixe o Reaper e teste ele de graça. Eles te dão 60 dias para você testar o programa. 60 dias para você usar o Reaper da forma como você quiser. 60 dias, galera. 2 meses. Quanto de conteúdo dá para criar em 2 meses aí com uma DAW de qualidade? Eu acho o Reaper de extrema qualidade e o melhor de tudo, eu acho que é uma down barata. Você vem aqui para baixo, ó, você vê tudo as vantagens né, que eles falam. Fala sobre script, render, automação, preferências, unidade de áudio, editor MIDI. Ele tem ele meio que tem tem suporte pro Linux aqui. Tem suporte pro Linux, isso é importante porque a maioria das DAWs não tem e o Reaper tem pro Linux. Mas enfim, é, e como eu estava falando, eu acho que é uma, um programa barato. Ó, vamos aqui em Purcase. Você tem aqueles dois meses de graça, vamos supor, você usou e gostou, quer continuar com o Reaper, você pode comprar o Discounted License e o Commercial, commercial License. O Discounted é 60 dólares e, o com, e a licença comercial é 225 dólares, é um pouco mais caro. E qual a diferença entre... A primeira é mais para quem usa em, casa, é, usa em casa, em home studio, por exemplo, e a segunda é a licença comercial para quem tem um estúdio mesmo, que vai bater lá, a, vai bater lá é, fazendo, vendo se você tem pirataria ou não, você tem que ter essa licença, você não pode ter outra, é, mas enfim, é uma DAO barata, porque, olha aqui, 60 dólares, o dólar tá caro, beleza, mas dá no máximo, no máximo, no máximo 200 reais, eu acho, ó, 220, entre 200 e 220 reais. Muito barato para um programa de áudio, galera, para uma DAW, para uma Digital Audio Workstation. Muito, muito barato. Você não vai achar uma DAW de tamanha qualidade tão barata quanto o Reaper. E ainda tem um bônus do Reaper, que ele tem... É, tem o um Reaper Portable, eu botei até aqui outra janelinha para dar a cola que eu não tava lembrando o nome E o que, que é o Reaper Portable? É o Reaper Portátil, você bota o executável no seu pendrive E você pluga no computador e abre pelo executável, você não precisa ter pasta, você não precisa ter ele instalado É uma vantagem, ou você viajou, mas, sei lá, você precisa resolver um problema, um trabalho que... Você antes de viajar fez e deu um problema Você tá lá com seu Reaper Portable Você conecta no seu notebook Ou no notebook qualquer Você vai numa lan house e conecta Você executa Você não vai precisar instalar É só executar Isso é muito bom Reaper Portátil é uma vantagem aí E ainda tem esse pressão Vamos abrir aqui a Down E vamos ver Tem algumas coisas bem legais aqui é, Como por exemplo layout é, Temas você pode mudar ó. Esse é o Default Que é, como, é o que vem quando você abre é, Você pode botar aqui o que eu tava também E o Classic que parece aquela, Aquelas antigas O Audacity Parece o Audacity, mas eu não gosto de jeito nenhum desse aqui é muito, Muita luz pra mim Eu vou deixar aqui o Default 4.0 Que é mais redondinho, mais bonitinho E vamos lá, vou estar tá testando aqui algumas coisas sobre o Reaper Bom, galera Primeiro de tudo, vamos começar pelos VSTs, que eu acho que é o que a galera gosta. Bom, eu vou aqui em Insert... Não, vamos aqui em insert, insert Virtual Instrumental New Track. Vamos abrir um, uma coisa que não... Que não seja muito pesado. Tal Baseline. Não é muito pesado. Aí vai abrir... Não, não queremos desse tamanho Reaper, por favor. Calma aí, um segundo. Agora, tá beleza é, Galera, ó, se você quer abrir e fechar Isso, ó, só clicar em Fx Você vai estar tá abrindo e fechando Eu não gosto muito dessa janelinha Não gosto dessa janelinha, mas eu acho que É bem bacana Aqui você vê os presets Vou botar esse azul LED Vou abaixar um pouquinho Beleza é, Bom, galerinha, abriu aqui Você pode adicionar efeitos por aqui ó, Você bota um delay você vai estar... Tá... Você pode já botar o um efeito direto aqui nessa janelinha. É bacana, mas eu não acho muito organizado. No meu ponto de vista. Mas se você gostar, ótimo pra você. É bom que o Reaper é compatível com o que você quer fazer. E como a gente vai abrir o Piano Roam? Uma coisa importante aí pros beatmakers. É... Bom, você vai selecionar aqui o que tu quer. Tu vai em... <coughs> Insert e New Midi Item Você vai abrir como se fosse uma paterna A famosa pattern né? Pra galera aí do FL Studio Que eu acho que a maioria da galera começa no FL Studio Aqui é Midi... Como é que é o nome? Midi Item, que eles chamam Clicou duas vezes e abriu o Piano Roll Bom, galera, eu Eu, particularmente Não gosto muito do Piano Roll Do Reaper eu, eu, não gosto, galera. Eu acho que, que é uma coisa muito complicada. Não acho também muito, muito tipo intuitiva. Acho que é meio difícil de você, de você estar tá mexendo. Você bota a nota aqui, ó. Vou botar no grid. Que, ó. Aí aqui tem o teu. Tem o teu. Vamos criar só uma coisa aqui de brincadeira mesmo. Nada muito. sem ver tom, sem ver nada. Piano Roll básico. Você bota aqui, você arrasta. Você dá delete, você tira. É, é, é bacana. É bacana. É um piano Roll legal aí. Para muito, muitos dos programas que tem, eu acho que é um piano roll bacana, mas eu preferiria que com uma controladora, eu acho que deixaria mais fácil. Não, não acho que é tão bom para, se você não tem controladora, o FL Studio dá um banho, por exemplo, mas FL Studio é FL Studio, a gente não, não pode negar isso, que ele é feito para fazer beats, né? ele é exatamente feito para isso, você vê o sequenciador de bateria, essas coisas, enfim, vamos fechar aqui. E vamos mutar o nosso... Ó, não tá tocando. Mutamos. Beleza. Aqui embaixo é o nosso mixer, galera. Eu não falei antes, mas aqui embaixo fica o mixer. Eu acho que é bem legal isso, que aparece tudo na tela. Você pode ver o mixer e você pode ver aqui em cima. Você não precisa ver mais nada. E quando você quer abrir seu coisa, você abre aqui, abre o piano roll, clica em cima do seu mid-item. Agora eu vou botar uma track de... Uma track de áudio normal É... Beleza, eu separei aqui um áudio É um beat que eu fiz aí num tutorial Coloquei aqui ó, vamos Tirar o zoom Beleza Vamos abaixar né, tá muito alto pra eu poder explicar enquanto... Galera, eu acho que tem algumas coisas muito legais no Reaper Como por exemplo aqui Cor ó Vou botar uma cor no track vou botar esse azul quero renomear, vou botar aqui áudio ó, ele fica da tua cor é bem bacana, dá pra você botar também ícones deixa eu botar um ícone aqui pra ele ó tem todos esses ícones, vou botar esse aqui de beats, ó. fica é um negócio que fica bastante organizadinho eu, gost... eu, eu acho bem legal e eu acho que o Reaper é muito bom pra edição de áudio, galera, e pra gravação. Eu acho que ele é perfeito pra isso, ele é muito bom. Tipo, pra você gravar músicas, ele é uma maravilha, cara. Uma maravilha, sem brincadeira. É. E, por exemplo, aqui, ó. Eu quero, sei lá. Quero tirar isso. Eu quero botar o meu.. Meu áudio começa aqui. Já começa aqui. Here we go. Não, errei. Aperto o Alt, mexo de novo. Here we go. Ó, você, você quer cortar o áudio? Quero cortar o áudio. Bota aqui no grid, cortei. cortei, cortei, cortei. Galera, ele é muito bom para edição de áudio. Aqui tem os menus dele, você pode tirar o grid, por exemplo, sei lá, eu quero cortar diferente. Quero cortar num lugar nada que o grid não pegue. E eu posso aumentar aqui, ó. Clico Ctrl, aumento horizontalmente até onde eu quiser. É, Alt e a rodinha do mouse. Quero cortar aqui, ó. S cortou. Agora volta. Foi. Galera, o Reaper é muito organizado. Eu acho muito organizado, muito organizado. E você quer colocar um efeito? Clica aqui. Aí você coloca o efeito, é que nem quando eu abri o plugin, galera. É, é, é fácil. É, não, os menus dele aqui tem o essencial, não tem aquela coisa do, que nem tem no FL Studio, que tem o de corte, o de selecionar. Se quer selecionar, clica o botão, o botão direito do mouse e seleciona. Se é, você quer selecionar os dois aqui, ó. Deixa eu... Cliquei com o botão direito e selecionei, ó. Esse aqui, quero selecionar mais, ó. Quero selecionar tudo. Selecionei tudo, tô mexendo tudo Sabe, ele é muito mais básico, muito mais rápido, ele te ajuda, eu acho que a sua produtividade aumenta no Reaper Porque não é aquela coisa que nem no FL, tipo, se tu quiser selecionar, tu vai e clica no negocinho de selecionar, tu clica no Slice, você clica depois na canetinha de volta Mas, o MIDI dele deixa um pouco a desejar, apesar do piano roll ser bacana, ser legal e eu acho que é um, um, uma DAW muito boa galera, e muito barato, o custo benefício dela é muito, muito, muito bom 60 dólares aí, uns 200 reais para você ter no seu home studio, no seu estúdio É um preço bem bacana, além de ter o um modo portátil que você pode levar para qualquer lugar Bom galera, isso aí foi é um pouco do Reaper, mostrando um pouco as funções para vocês é, como eu falei antes, aí, deixa o like que vai estar tá me ajudando muito E comenta qual é a próxima DAW que você quer ver sendo testada aqui no canal É que eu vou estar tá testando tudo, tudo que vocês mandarem aí eu vou estar tá testando galera até, até a coisa mobile eu vou estar tá testando Mas então, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado você que assiste e acompanha meu canal Ativa o raio das notificações aí para você receber a notificação sempre que tem um vídeo novo só tá tendo conteúdo bacana e interessante. Esse é o Reaper. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gosto bastante aqui de estar tá fazendo vídeo para vocês. E é isso. Muito obrigado. Eu sou o Bombits. E valeu.